Tá nome completo? Joil Pinto. Joil, qual é a tua profissão? Hoje eu sou, hoje eu sou, não, minha profissão é servidor público. Sou eletricista e servidor público da Prefeitura de Cabo Frio. Você é da onde que é? Bahia Formosa, Bahia Formosa, Búzios Bahia Formosa. Na época era Cabo Frio, era tudo, era, era tudo Cabo Frio, né? Aí depois da emancipação, aí se tornou-se Cabo Frio e Búzios. Ficou Cabo Frio e Búzios, mas eu fui nascido em Búzios, que é Bahia Formosa. Como é que é a comunidade de Bahia Formosa? A comunidade de Bahia Formosa hoje cresceu muito. Cresceu muito porque depois da, da, da expulsão do povo que moravam lá, que vivia na cultura, capinando, plantando, é, colhendo, tudo isso, depois veio o fazendeiro, né? O fazendeiro foi e expulsou o povo de lá, o povo da Bahia isso Formosa. Isso há muito tempo atrás. É, 1975. 1975, aconteceu esse, esse episódio lá do povo sair. Aí o povo vieram morar em Jardim Peró. Depois de Jardim Peró, depois o meu irmão criou, o irmão criou, vamos fazer uma, criar uma associação para tentar resgatar, fazer um resgate das terras que a gente perdeu. Aí a gente conseguiu, aí criamos o quilômetro de Bahia Famosa. Fomos na, na Fundação Palmares, fez o um reconhecimento da Fundação Palmares a criar o quilômetro de Bahia Formosa. Mas isso é que o povo não dava muito valor. Achou que era uma coisa assim, passageira. Mas, no entanto, não foi passageira. Foi uma coisa que fomentou, uma coisa que cresceu, cresceu muito. Hoje nós estamos no patamar que estamos o quilômetro de Bahia Formosa. Hoje nós temos lá... É, o pessoal fazia esteira na época, voltou a fazer de novo. O meu pai foi cesteiro, fazia muito cesto. Já tem outros fazendo cesto de novo. Então, a, o quilombo hoje, o quilombo, Bahia Formosa, cresceu muito. Quantas famílias vive lá? Lá, aproximadamente, hoje, o povo está voltando. Está é. para voltar 115 mil famílias. 115 mil ou 115? 115 famílias. 115, desculpa, 115, 115 famílias. E, é, e essa semana agora, Teve o pessoal do INCLAS que vieram aí fazendo a, o, cadastro. A, o cadastro do povo que vai voltar para lá. É, posso continuar falando? É um pouco meio. que você vai entender o que eu vou falar? É um pouco meio difícil. Difícil não, não é difícil. Vai voltar, o povo vai voltar. Sabendo que para a pra gente começar a reconstruir lá de novo. Se não tiver um apoio do município, que é a prefeitura, do governo federal, do INCRA, do INEA, do, do QUPEA, que é um, projeto, é um projeto que ajuda a gente, vai ser muito difícil o pessoal construir. Porque os meus filhos não criaram lá, meus filhos criaram lá em Cabo Frio. Eu criei lá, mas meus filhos não têm essa vitalidade de querer capinar, é, plantar. Eu acho que construir vai ser um pouco meio difícil. Tem escola lá? Tem a escola do Bairro Famosa, temos. A Lídia Scherma, temos uma escola só, Lídia Scherma. Posto de Saúde? Posto de Saúde, tem o UBS, o, o Posto, base, o BASO, o BASO, a Unidade Básica de Saúde, nós temos lá em Bairro Famosa. Qual é o teu nome completo? Joil Pinto. Joil, o que, que você faz atualmente? É líder lá do movimento? Sim, sim, sim. Eu era, eu era diretor de, de diretor fundiário que dizer diretor fundiário, porque nós temos três, nós temos quilombo, nós temos a, a Família Expulsa, nós temos o quilombo, a Família Expulsa, nós temos o, o grupo de Zebina, que é o quilombo de Zebina, é, e temos a, o quilombo de Zebina e Cesarina, nós temos três. Então, digamos assim, o quilombo de Zebina é monitorado pelo INEA, porque o INEA depois de criar o, o Parque Estadual Cossuó, foi criado em 2002, Aí veio a, aí o que acontece. O, o, o município lá hoje está sendo monitorado pela ideia, querendo retirar os, o pessoal de lá. E o pessoal não pode construir. Todo que quer construir tem que ter uma tem que ter uma digamos assim. Para eles licença. construir tem que ter uma licença, uma licença ambiental para construir. Então eu como como diretor de é, diretor fundiário, eu fazia essa função. É, eu tenho uma outra função que eu tenho dentro. Hoje eu estou sem função, mas eu, sou, eu faço os versos do quilombo. Então me conta um, verso, um verso é Eu vou contar um verso que você vai entender bem o verso. Digamos assim, hoje o povo está naquela esperança de voltar para a terra. Estão querendo voltar. Então está é, nessa esperança que volta hoje, volta amanhã, está esperando o fazendeiro devolver as terras. Então eu fiz assim uma um verso dizendo assim, o quilombo é plantar uma árvore que está dando fruto sem parar e deixa a comunidade com vontade de voltar, voltar, voltar, a morar no mesmo lugar. Muitos estão morrendo, só deixa as lágrimas derramar, daqueles que se foram, sempre a terra voltar, porque muitos estão morrendo, inclusive a minha irmã, Veio a ver a obra também nessa pandemia. Então ela era cocadeira, fazia as cocadas do quilômetro. Ela tinha vontade de voltar, não conseguiu. Já são 12 pessoas que se foram sem para a terra voltar. Ok, parabéns. Joil, tu posso usar a tua entrevista na internet? Pode, pode usar, sem dúvida. Muito sem obrigado. Dúvida.